e vamos ao vídeo. Uma boa tarde, amigos. São Maurício Mococa. Hoje nós vamos fazer um teste de peneira aqui no Rio. Para ver o que, que acontece. Ver se tem algum vestido de diamante. Ver o que que é as pedrinhas que saem. Vamos ver o que, que vai dar. O nosso amigo Edson. Que está fazendo a peneiragem ali. Mas não parece que está muito legal não. Porque a areia parece estar tá um pouco fina. Não estamos achando aqui um cascai bom mesmo. Mas, mesmo assim, vamos arriscar fazer aí pra ver se que vai dar. Então, vamos... Dar uma caprichada. Vamos mostrar aqui uma parte do veio Da onde que desce na pedreira? Vamos ver o que, é que vai sair ali. É, mas parece que não tem pedra não. Duas, duas peneiras tá... muito vazia. Olha lá, vai ter que peneirar. Não, eu uso só essa peneira. Dá a Não, Afunda a peneira pra sair essa porta de a cima. Vai, peneira e marca dentro da água. Deu nada aqui não. Deu nada. Aí, vai sair bonitinho, não deu. Vai ter que ir pra rir ali. Rapazinha, pega a pai de ó. vamos tentar outro lugar. Não, aí não já. Vem de areia não. Ali. Experimenta aí. Dete a areia grossa aí. Coloca lá, né? É igualzinho, não um janta. Pode deixar. Vou mostrar um pouco aqui do rei onde as varinhas de peça lá em cima tenta no fundo dessa panela aí bem no fundo dela espera aí vamos buscar primeiro Vai ser? Só é. foi riba aí, pode tirar de lá, joga assim mesmo. Dá o errado? É, mas tá fraquinho, viu? Mas pelo menos parece que tá melhor que a outra, viu? Vai bem no fundo, que ele desce só fundão mesmo. lugarzinho bom, hein, já Mas tá dando areia muito fino Aqui tá fininho, fininho, fininho Tá bom, já dá pra ter uma ideia aí. Também eu tô fazendo um vídeo aqui contra a sombra Agora eu vou ficar de cá porque lá não faz sombra de em da Pinheira Leva ali, ó aí, Pega as quatro e leva ali, ó. É errado aí. não se rasga ela, A primeira, o não falou meia de pedra, hein. Não é capa, tirar de rio. Aí, guarda lá. Não não Opa. Opa, tá pintando bonitinho hein? aí. Aí, olha. Tá pintando uma um Ai, Vai gente. E é, é brilho, roda, tira, tira o do fundo. Aí, bate a peneira, bate o fundo Aí, tudo. Rapaz, isso aqui se der alguma coisa é miudinho com gosta. Uhum muito pequeno nem. Olha onde eu tô pegando dois aqui, direto aqui, não, não tá preparando, a também tá fraca, hein aí tá muito fina. Uhum. não tem nada não A areia tá muito pia, é muito fina, não tá dando um tacar não, vai conseguir alguma coisa fazer ah? Na um... tá. vai, vai muito Vou vou tentar naquele ponto, um cima, vai. Não nem jeito o que minha roupa. É mais fácil eu passar o e saber Minha roupa. Me fica o bizarro. Bicho. Minha roupa. Hã? Não, Que? pegando o celular e fica desmolando. Aham. Fica de monta um uhum. moiada. Tô tentando não pegar problema. ele, Tô Tentando não ele, só isso.